E aí, galerinha Nesse vídeo que eu tô ensinando aí Como dar capa de m facinho, hein Facinho, facinho ver logo uma vítima Ó, você dá o passinho pra trás Aí sobe capa E sobe capa Olha, ó Facinho só dá uma andadinha pra trás E dá o um capão Dá um puxadão assim No analógico aqui, ó Dá um puxadão na analógico, Deixa eu ver que o outro ali Ele apareceu No analógico Comprei o lance Pra gente Eu tô aqui, mas só não ganhou nada, nada bom, Roda aí, vai, os, todos os 10 Uma vez É, o cara tem que rodar só de muito se quiser ganhar Ganhou? Já rodando de um por um tu não ganha não Rodou todos, todos os acordados mesmo da hora. Rodei todo, todos os acordados mesmo da hora. Como assim foi que tu rodou? Não rodou, não. Tu apertou nos 10? Rodou. Tem certeza. Tem, eu sou. Ó, no cu. Ó, ok, eu já ia mandar. Tirou o cu, velho. Olha teu cu, Comprei o lanche pra dividir com ela. Ah, tá ali, né? Escondidinho, pai assim. Escondidinho, pai assim. Pega isso e toma. E toma e pão. E pão. E pão. Ah, cabrinho. Vai, vai, vai. Não vai, não vai, não. Caprichite. Isso. A partida toda de m tá aqui, tropa Só clipe o like Você que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal Ih, o cara tá pegando corvisão, assim vai ser difícil da capa lado dele é mais rápido que o meu, né ah, O meu parceiro mata, o meu parceiro joga demais Que é aleatório, galera Eu Não conheci ninguém Pegar o gelo Nunca passa Da hora Comprei o lanche Pra dividir com ela Ai, Do meu, Robô A palavra palavrão Comprei o lanche para dividir com ela Nessa daqui eu tenho que não tenho que morrer pelas costas é que eu tenho que subir um capim daquele jeitinho oi galera se eu ver um vacilando que eu tento dar o capão de eita tem muita ali, tem muita vida, galera eu tenho que dar uma recuadinha por aqui né assim ó não dia para trás e atira não adianta pra trás e atira e solta a arma se quiser fica mais bonito Olha o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Aquele agachado de Starplay. E joguei, acabei jogar tudinho. Vou pausar o vídeo aqui, galera. Esperar outro aqui, que eu não gosto de estar tá morto não. Voltei, estou de volta. Essa daqui eu tenho. dá uns capinhas bacana. Essa daqui vai. Essa daqui vai, galera. Essa daqui vai. Não sei se eu vou por aí de bocão. Motor de, de M50. Acho que não é melhor não. Olha, já tem um carinha meio no álcool ninguém. Já tá esperando. Né? Tomara que não tem. Me Tô de fone de ouvido, galera. Recomendo muito você estar tá usando fone, galera. Arruda demais o cara sabe, sabe pra qual lado os caras tá. Tô jogando tudo o jogo todo errado, galera. Porque eu tá tenho uma bugadinha de leve, bugadinha de leve. Faz uma bugadinha de leve, bugadinha de leve, bugadinha de leve. Deixa eu ver. Rapaz, ainda tá me vendo? Mentira. Se ele descer, ele me mata. Se ele descer, ele me mata. E eu morro. Falei, sabe. <risos> Olha, voltou. Voltou lá de novo, voltou lá de novo. Deu bugado. Vai, bota de novo lá, cara dentro Olha, rapaz Olha o carinha aqui Ei, Vacilei, vacilei, vacilei, vacilei, vacilei, vacilei Olha aqui Olha o doidão pulou Ai, morri É nóis Mas não matei ninguém Matei um de um caponeiro sim. Né? comprar aqui de novo a melhor linha do jogo opa agora sim agora sim agora sim agora sim Ih, tá bugando eu vou logo gastar um gelo que não é pra me dar gelo tudo de graça olha joguei o gelo o gelo nada de aparecer que viagem o gelo, o gelo não apareceu, ó, aí daqui já quitou Ah não, sou de lá mesmo pra seguir quitou Virou o bootzinho da galera na hora Ah não, quitou não, moleque Se o jogado o gelo bem aqui assim pra ajudar o cara Pega bem aqui, galera, uma outra arma aqui Porque qualquer coisinha Eu vi que eu não consigo matar de M500, metade zona Hum. Olha aqui. O de emulado. Deu uma bugadinha aqui. Oh, o cara tá nesse costinho aqui, velho. Será que o parceiro derribou? Derribou é nóis. Não caiu, né? Olha os caras aqui do meu lado jogam demais. vão matar todo mundo mesmo. Deu um cara pra mim subir aquele capa Acabei dando a errada no rudo Só capa de qualidade M500 Começou O cara me deu um capa Pega aqui o gelinho aqui Não acabei gelando agachando que eu tava muito Inspirado não Mas daqui eu vou jogar inspirado galera ela tá eu tava sempre da capinha eu comprei o um lança tá? Para vassourar com ela Em cima da minha laje Tá com ela Olha Tem um ali Deixa eu ver se eu consigo dar um Starplay 12 Tem talvez tá onde tá a vítima Olha. Mano do céu. Que bugada feia. Opa, compra e aqui na rua, e não, pelana, é Até agora ainda não apareceu ninguém com o capacete. Soltou de buenas. Vê é que uma família isso. Hum Que foi que deu aqui Olha Dá o capão Ah, já caiu Rapaz, carinha monstro Mano. Não, vai quebrar, não. não vai me deitar não, rapaz. Vou ter ralar um ah não. <risos> Ai, ah, finalizar aqui rapaz. Vai não, não, não falar. Para agora não, Souza. Falei meu pitinho. Ui! Ó o